No dia 9 de junho, a Academia Brasileira de Ciências realizará o décimo webinário da série O Mundo a Partir do Coronavírus. O tema deste episódio será Salvando Vidas. Antes que esse episódio chegue, assista os melhores momentos do primeiro episódio desta série que tem o título de Aspectos Econômicos, Sociais e de Saúde do Coronavírus.